Bom, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui começando a nossa transmissão. É, hoje a nossa roda de conversa é sobre previdência. E nosso convidado aqui é o Luiz Antônio Arantes, que vai estar conversando com a gente sobre previdência. É, tem mudanças aí à vista. É, toda uma discussão em torno do governo golpista do Temer. E nós vamos ter que organizar a classe trabalhadora para resistir aos ataques que estão previstos. Né? O Centro Cultural Esperança Vermelha é uma iniciativa de alguns militantes de esquerda, é, da corrente Articulação de Esquerda, que é uma corrente interna do PT, mas de muita gente, amigos e amigas, muita gente de movimento social, e algumas pessoas do PT também, que também é, contribuem. É, o nosso espaço aqui ele é sustentado através de contribuição militante. Nós temos um brechó, que é uma forma de arrecadar, e temos as contribuições voluntárias que a militância faz todos os meses. É com essa arrecadação que a gente mantém aqui o espaço funcionando. Se você não conhece, convidamos a conhecer. Nós estamos atualmente na rua Isolete Augusta de Souza Aranha, número 159, no centro de Campinas. tá é, Se você quiser acompanhar a divulgação das atividades que a gente desenvolve aqui no Centro Cultural Esperança Vermelha, no CCEV. Entra através do Facebook você pode procurar lá o CCEV, Centro Cultural Esperança Vermelha. Lá a gente compartilha sempre é, a divulgação das atividades que acontecem aqui. Além da, da nossa fanpage, você pode acompanhar as transmissões sempre no, no site do Página 13, que você está vendo agora, ou se você está assistindo depois é, em vídeo, é www.pagina13campinas.org. Já discutimos uma série de medidas do governo Temer, as medidas iniciais, aquelas do dia seguinte, né logo que ele é, assume aquela medida provisória que extinguiu um monte de ministérios e, e jogou um monte de secretaria para o segundo escalão é, aquela medida já foi quase toda discutida aqui tema a tema né e, e assim enfim a gente vem discutindo e, e a conjuntura já há bastante tempo hoje o tema selecionado é previdência tá é, já havia uma discussão em torno disso desde que a Dilma é, anunciou mudanças no, entre o final do ano passado e início desse ano. Mas não chegamos a, a aprofundar o debate sobre isso, até porque a crise e atropelou toda a agenda política do país. Né? Mas agora que o Temer, é, depois do golpe, e consegue ascender e usurpar o poder, agora ele apresenta aí, é, sua intenção de mudar na Previdência. Então vamos, a conversa hoje com o Luiz Arantes é sobre a Previdência, ele vai explicar um pouco das mudanças que estão previstas e, e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Então vou falar um boa noite para o Luizinho e passar a palavra para ele. Boa noite, companheiros. Vamos fazer aqui uma, um, um breve resumo dessas mudanças que estão sendo uh, programadas pelo o um governo provisório Michel Temer. Muito bem. Essas mudanças na área da Previdência e do Trabalho, elas foram é, mostradas num documento chamado Uma Ponte para o Futuro, que foi divulgado o ano passado pelo PMDB. E essas mudanças nessa, na área da Previdência Social e do Trabalho, elas têm assim, elas são elas três, três regras que serão mudadas. A primeira seria a concessão do benefício previdenciário e assistencial. Segunda, a vinculação dos benefícios ao salário mínimo e a terceira, a flexibilização das leis trabalhistas, na CLT. É, a vinculação dos benefícios ao, ao salário mínimo é uma proposta polêmica porque ela, ela desvincula os benefícios previdenciários e assistenciais para def deficientes e idosos de baixa renda, do, do salário mínimo. Então, esses, quando for uh, uh, a correção anual desses, desse, desse, da, da benefício previdenciário, seria apenas para a inflação, quando hoje em dia os salários são vinculados ao mínimo. Certo? Uh, uma principal alteração que eles estão pretendendo é a, é a exigência de 65 anos de idade, tanto para homens como para mulheres. E nós temos aqui um quadro de como que é hoje e como eles estão pretendendo fazer essas mudanças. Deixa eu dar uma olhada aqui. Muito bem. Eu fiz uma anotação aqui que diz o seguinte. Como é hoje? Hoje não há idade mínima para se aposentar por tempo de serviço. Os trabalhadores podem requerer o benefício com 30 anos de contribuição, as mulheres e 35 os homens. E para receber esse benefício integral é usada a forma 85-95. Ou seja, você tem que somar o tempo de contribuição com a idade. Para os homens, 95. Para a mulher, 85. Há também o uso do fator previdenciário, que reduz o valor dos benefícios para quem quer se aposentar antes do tempo. Esse fator previdenciário que não foi a, a, que já tinha sido feito muito anteriormente, não é de agora, não é do governo Dilma. Como é que vai ficar agora? Muito bem. Cria ah, idade mínima de 65 anos, tanto para homens como para mulheres. A gente lembra que as mulheres são 35 e os homens 30. Ah, muito bem. A proposta atingiria quem já está trabalhando, mas seriam adotadas regras de transição que variam de 5 a 10 anos. Quem tem 5 anos para a entrada na aposentadoria não seria prejudicado pela mudança. Nós temos também aqui uma observação muito importante a fazer em relação a esse, a esse problema de déficit da, da previdência. Nós temos hoje aqui que a, a, a previdência da área urbana sempre foi superavitária. Ela apresenta um superávit, superávit de, no ano passado de 5 bilhões. No então, entanto, a rural, um déficit de 91 bilhões. Para corrigir isso, daí tem, tem, são várias propostas que foram colocadas, inclusive uma das propostas é acabar com a isenção do agronegócio no pagamento de contribuição previdenciária sobre a receita de exportação. É, essa mudança poderia gerar uma receita extra na previdência de 6,5 bilhões e meio caixa. Agora é claro que isso aí tem uma rejeição muito grande por parte do agronegócio. Eles estão contra, alegando que é uma das áreas que estão dando grande apoio. Para a melhoria da, da, da crise econômica e tudo mais. Eu teria mais algumas observações a fazer, mas eu passo para você. A gente vai fazendo aos poucos, certo? Vou começar tirando uma dúvida é, é. minha em relação à sua fala. Você falou que é, o salário, o reajuste, no caso, é, se ele for desvinculado do salário mínimo, que isso significa um, um retrocesso, né? Acho que seria legal você explicar como que é reajustado o, o salário mínimo hoje e por que, que isso seria um, um, um retrocesso, né? Tá ok. E, o, porque o governo federal nos últimos anos alcançou um, um, um, um ganho real. É, de aumento do salário mínimo. né? Nós tivemos um processo onde, vinculando, condicionando, além do, do, da reposição da, infla, da inflação, é, o crescimento do PIB, né? então, isso garantiu o aumento do, do salário mínimo acima da inflação em alguns momentos. Né? Então, é, minha impressão é que a ideia de desvincular o aumento na da, da previdência do salário mínimo, seria uma, uma tentativa de evitar esse aumento eh, que, eventualmente, possa ocorrer acima da, da inflação. É isso mesmo? Isso. Exatamente. Porque é o seguinte, essa, essa proposta, eh, os benefícios pareceriam ser corrigidos anualmente apenas para, pela inflação. E, atualmente, esses salários aposentados são vinculados ao salário mínimo. Então, realmente, se você for usar esse tipo de... Esse, esse, esse tipo de cálculo sempre o um reajuste vai ser melhor é uma tendência e ele é se diminuindo com o tempo que não sei se você lembra há tem um tempo há muito tempo atrás a, a, o indivíduo aposentava com um determinado número de salários mínimos e chegou uma época que o governo chegou falou assim agora não vai ser mais pelo salário mínimo nós vamos pegar o salário que você ganha atualmente e vamos reajustar de acordo com índices que podem ser de inflação tudo. e isso que aconteceu achatou o salário dos aposentados. Se vocês visse, visse uns cinco anos depois, calcular o quanto ele estava recebendo e calcular o quanto ele estaria recebendo, se ele estivesse recebendo dois, três ou cinco salários mínimos, a diferença é muito grande. E eles usam esses números para dizer que esse é o único jeito de você evitar uma crise econômica. Quando na verdade nós temos outros, outras uh, fórmulas, outros jeito de evitar tudo isso, inclusive isso de onerar a contribuição do agronegócio em relação à exportação. São, são, são atitudes que geralmente são, são decisões políticas, que tem que ser discutida, e, e sempre vai haver essa reação do agronegócio, sempre a reação dos, dos empresários, que sempre, claro, vão querer sempre pagar menos, isso vai cair na conta do trabalhador, sem dúvida nenhuma. Legal. É, uma outra questão que que chama a minha atenção. É, já li bastante sobre isso, é, mas é um assunto complexo e que a gente tem dificuldade, às vezes, de, de conseguir é, identificar, é, principalmente quando entra no debate mais técnico. Né? E a, Isso, às vezes, acontece em relação aos transgênicos. Né? Tem, tem vários debates que, quando, que, que dificulta muitas vezes... É, a, a, a nossa intenção de, de formar uma opinião a respeito, né? é, mesmo quando você busca leituras e vai se informar sobre esse assunto, é, quando, como o assunto é muito complexo, é, a tarefa, às vezes, não é tão simples. Né? E uma da, das questões que eu vejo muita polêmica em torno e é a questão é, da arrecadação, né? Uh, tem pessoas que... Uma das desculpas daqueles que querem fazer reforma na Previdência, que querem mexer, principalmente aqueles que querem mexer no sentido uh, de retirar direitos né, ou, ou de reduzir uh, esses direitos, uh, uma das questões que se coloca é que a, a Previdência ela é deficitária, né? Mas eu já li muitos especialistas, já vi muita gente falando que, na verdade, a Previdência ela é superavitária. Né? E, então, meu, o questionamento que eu queria fazer para você é esse. Afinal de contas, ela é superavitária ou ela é deficitária? Como que fica essa discussão sobre a Previdência? Pois não. Nós temos os dados aqui que realmente ela é... Nós temos a, ela é... Ela é superabitária? É o seguinte, a Previdência ela divide a Previdência Urbana e a Previdência Rural. A Previdência Urbana ela é superabitária, pelos números do ano passado, em 5 bilhões e 100 milhões. Ela é superabitária. Agora, a rural ela é deficitária. O ano passado foi um déficit de 91 bilhões. Agora por que ela é superabitária? Isso aí aconteceu desde o começo que. É, foi um problema que não que foi, foi discutido, discutido e eles nunca chegaram a um acordo. Quando criaram a, a, a previdência rural, porque a previdência é, um, é uma, uma, uma, um sistema que atua no método atuarial, a pessoa contribui durante determinados anos e depois de uma certa época ela se aposenta. Então tudo isso é ter um cálculo. <tos> Na previdência urbana, você contribui durante um certo tempo e aposenta. Tanto é que o sistema funciona aqui, o superávit de 6,5 bilhões é uma prova disso. Agora, na aposentadoria rural, não. Na aposentadoria rural, eles não contaram o tempo de serviço. Simplesmente, ele, o indivíduo se aposentava sem ter contribuído, contribuído um determinado tempo. Agora, e, e o que aconteceu isso? Isso fez um combo na Previdência. Quando foi criado esse sistema, os técnicos já tinham sido alertados de que esse débito, esse, essa conta negativa, tinha que ser jogada por conta do Tesouro Nacional. O Tesouro deveria absorver essa, essa, esse, esse débito e daí a Previdência continuaria bem. E o Tesouro ia resolver aquilo lá, porque aquilo não é culpa da Previdência. Então, o que acontece? Mas não, jogaram em cima da Previdência. E o que aconteceu? O que aconteceu? Desse jeito, a previdência, no, se você juntar rural urbana, ela vai ser sempre deficitária, porque não dá para fazer um milagre. Se você não contribuiu durante um certo tempo, você não, se você recebe aquela aposentadoria, você está tirando de algo que, que não entrou, o dinheiro não entrou. Então, esse é o problema. Então, a proposta, eu acho que o ideal seria realmente o Tesouro Nacional assumir esse débito, da aposentadoria rural e a previdência continuar sendo feita e calculada só na, na previdência urbana, de acordo com os métodos atuariais. diz ela vai ser, é, é, sempre vai, vai ser Agora, enquanto persistir esse problema da questão da aposentadoria rural, sempre ela vai ser deficitária, não tem jeito, não há, não há possibilidade. A solução que eu falei é esse, esse débito ser absorvido pelo Tesouro Nacional. É, não é formalizado. Muitas vezes a pessoa simplesmente é, é, alega que trabalhou tanto tempo, ela não precisa provar nada, ela não precisa ter recolhido. É claro que isso daí é uma forma de você atender uma população praticamente abandonada, né? que sempre foi abandonada. E é, eu acho correto você realmente olhar para esse, esse lado do pessoal, mas em compensação você jogar esse débito em cima do tesouro, isso é absorvido pelo Tesouro Nacional, isso é uma despesa de governo. Agora, se você joga em cima da Previdência, você está distorcendo o sistema. Então você está criando um sistema deficitário de que vai, vai prejudicar todo o conjunto. É uma, algo que tem, tem que ser mudado e isso daí é uma, é uma. nenhum governo quer mudar porque isso daí vai entrar. É, vai diminuir o dinheiro, o dinheiro, vamos dizer, em termos gerais, vai diminuir o que ele tem disponível para investir, para, para, para cobrir os gastos do governo. Então o governo joga para a Previdência e fala: ela é deficitária, nós não podemos aumentar a aposentadoria a, a por esse motivo, e vão enrolando. Agora, é, esse debate. É, ele é importante ser feito, mas também nós temos que fazer um, um reconhecimento aqui, né? Eu estava recentemente num debate com os setores do movimento negro sobre a questão da, da Cepira, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e aí estávamos fazendo a discussão sobre as medidas que o Temer tomou. E uma das críticas é que a gente precisa reconhecer isso também, porque foi um retrocesso. É, a Dilma também tomou uma medida em relação ao Lula Que foi um retrocesso né? Na verdade, cada secretaria daquelas dentro do, do Ministério do, de Direitos Humanos né? Cada secretaria, promoção da igualdade racial, mulheres, etc é, Cada secretaria era um ministério quando o Lula foi presidente né? E depois, no momento seguinte, a Dilma junta tudo isso numa secretaria de direitos humanos teve muito barulho na época tal mas no fim das contas a a ministra ficou sendo justamente aquela que era secretária de políticas de promoção da igualdade racial né a nilma, nilma lino e então isso é, apazigou um pouco os ânimos né mas ali já havia acontecido um retrocesso. E aí depois vem esse golpe de, de misericórdia, né? E esse tiro de misericórdia que o Temer logo eh, no primeiro dia que ele assume depois do golpe, até para mostrar a que veio, né? Ele toma essa iniciativa. Então, por que, que eu estou falando isso, né? Porque o debate sobre a previdência já haviam também algumas mudanças que a Dilma tinha estava planejando fazer, né? É, então, meu questionamento era que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre é, o que a Dilma estava propondo e depois o que o Temer apresentou. Na época da presidente Dilma, a, a proposta, eu tenho marcado aqui, a proposta de reforma da Previdência ela, é, ela pretendia a unificação no longo prazo de todos os regimes da Previdência as regras seriam iguais para homens e mulheres, trabalhadores urbanos e rurais, do setor público e do privado. E ela tinha essa ideia de fazer uma transição lenta ao longo dos anos, de 20 ou 30 anos. Ah, e também tem o dado que a, a ideia não é mudar a regra, não seria, até o projeto da Dilma, que não mudar quem está próximo da aposentadoria. Os trabalhadores de atividades que entraram no mercado depois das mudanças, serão afetados ainda que em parte. Um dos efeitos da padronização seria a fixação de, para todos os trabalhadores do país de uma mesma idade mínima de aposentadoria, de um, de um mecanismo que atinja na prática esse mesmo objetivo. Não? No caso dos servidores públicos, é, essa idade em geral de 55 anos para mulheres e 60 para homens, mas não é essa exigência para os trabalhadores em termos do, do regime da INSS. Ocorre que a, a presidente Dilma... Ela tinha ah, marcado, feito essa iniciativa, através do ministro Nelson Barbosa, que era o ministro da Fazenda, de apresentar uma reforma da Previdência como um dos pontos de, de debate entre o Conselho, chamado Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que tem 92 integrantes. E esse grupo, ele, re, ele reúne representantes do setor empresarial, sindical e da sociedade civil. O, o, o presidente da CUT, Wagner Freitas, criticou essa iniciativa e disse assim que o governo tem que decidir o que quer fazer. É, ele disse na Folha para discutir, após discutir na reunião de abertura da reunião, que aconteceu na quinta-feira no prazo do Planalto, no dia 28 de janeiro. Certo. Uh, segundo o dirigente sindical, esses dados que eu estou anotando aqui, é o, a reforma da Previdência deve ser discutida no fórum criado pelo governo no ano passado, justamente para debater das entidades e representantes sindicais a propostas para as mudanças. No fórum há posições de classe, não? no Conselhão estão apenas integrantes da sociedade civil, então tem esse problema. É, a reforma da Previdência se tornou uma das bandeiras do governo e tem sido defendida pela Presidente Dilma, que na época na, na época a Presidente Dilma e a, e a, e a sua equipe contrariando inclusive o próprio Partido dos Trabalhadores é, O Presidente da CUT o Wagner Freitas foi um dos conselheiros escolhidos pelo Planalto para discutir na abertura dessa reunião na quinta-feira e ele fez essa, essa, essa observação que o governo tinha que escolher o que ia fazer e foi completamente foi contra essa, essa essa discussão e disse que isso daí seria uma, um retrocesso muito grande o tema da, da previdência ele não está é, desligado das outras questões do governo né então quando a gente vai discutir é, a política econômica, a política econômica que o governo é, escolhe, que o governo adota, ela incide sobre o conjunto do governo e ela influencia todas as outras decisões. Né? Ela vai definir, por exemplo, se o governo vai ter mais ou menos dinheiro para investir na área social. E o debate sobre previdência não está descolado disso. Né? Acho que o que o Luizinho levanta aqui... É justamente isso. A CUT, o Luizinho citou o exemplo do Wagner Freitas, que é o atual presidente da CUT, das críticas que ele fez ao governo na época em que a Dilma anunciou a possibilidade de mudanças. A CUT, historicamente, até como um exemplo, tem feito a crítica à política econômica, mesmo antes da Dilma sofrer o golpe, né? É a opção que ela fez a partir do início de, de 2015, primeiro com o Levy, depois com o Barbosa, é a opção que a Dilma faz por uma política econômica conservadora, pelo ajuste fiscal. Né? A CUT tem é, criticado essa escolha política desde o começo e, quando é, começa o debate sobre a Previdência, é, a CUT, coerentemente, adota uma postura crítica. Né? É, mas é importante a gente salientar aqui essa questão. Né? É, a proposta que o Temer está colocando na mesa agora, é, no nosso entendimento, nós temos que lutar contra ela, e, porque, em geral... É, o governo Temer tenha adotado uma linha ultra neoliberal, é, que é ainda mais recessiva. Né? Agora, isso não significa que a gente não vá fazer a crítica é, a escolhas equivocadas que a Dilma é, tenha feito é, durante o, o, o período em que teve no poder, é, porque nós queremos que ela volte, mas nós não queremos simplesmente que ela volte. O né? Volta Querida não é só o Volta Querida, é o Volta Querida, mas com uma outra política econômica que permita é, continuar os avanços que nós tivemos nos últimos anos, né? nos últimos 14 anos, aproximadamente. É, então, o debate que a gente quer fazer, no caso, sobre a Previdência, é esse. Né? É, eu me lembro ainda, até para contar um caos aqui, enquanto o Luizinho falava, eu me recordei. É, no final do ano passado, nós tivemos uma vitória que foi a decisão do PT, da bancada do PT, é, com o endosso do governo e do partido, porque tinha polêmica. Né? O Cunha estava chantageando o governo, dizendo que se os deputados do PT votassem contra ele para aprovar a comissão de ética contra ele, que ele ia, em retaliação, abrir o processo de impeachment. Né? E o PT toma a decisão de votar contra o Cunha mesmo assim, ou seja, não cede a chantagem. A bancada queria tomar esse posicionamento, o partido apoiou, a Dilma se convenceu disso também, e foi um momento muito importante, né? e, em que onde se aprovou a Comissão de Ética contra o Cunha. E, mas logo na sequência vem o um balde de água fria, que é uh, a ida da Dilma a um congresso da CUT, onde ela anuncia já medidas... É, de reforma da Previdência. Né? Então, acho que o legal do debate de hoje, esse tema, é, o, o governo, é, embora seja um governo encabeçado pelo PT, mas um governo de coalizão e que tentou fazer concessões para o lado de lá, é, até numa tentativa de sobrevivência, mas a gente já alertava que não, não, não estavam funcionando e que não iam funcionar, porque do lado de lá eles não queriam conversa. Né? E Falo especificamente de luta de classes. Né? E, então, a Dilma, é, naquele momento, adotou uma postura que não agradou o PT e a CUT, muito coerentemente, teve essa coragem de fazer a crítica. Né? É, acho que o debate sobre a Previdência, do, um pouco do que a gente é, tem acompanhado e com base na fala do, do Luizinho de hoje... É, a grande discussão que nós temos que fazer, é, do ponto de vista da esquerda, porque a direita pensa da seguinte forma, é, nós temos que cortar gasto. Né? A finalidade é equilibrar o orçamento, porque, em hipótese alguma, pode faltar dinheiro para pagar juros. Né? Então, essa é a mentalidade da direita, principalmente a direita, é, com esse formato que está no poder hoje o governo golpista, ultra neoliberal, e, então eles partem do. o ponto de partidas é o corte, porque eles querem equilibrar o, o, o orçamento e eles têm interesse de classe. Né? Então, quando, na hora de fazer o corte, eles defendem o interesse de classe deles. Nós, do ponto de vista da esquerda, temos que defender o interesse de classe dos trabalhadores, que no caso é garantir o direito. Né? Então, o nosso ponto de partida não é.. é o que nós vamos cortar e onde, né? nosso ponto de partida é como nós vamos fazer para garantir o, o acesso ao direito. Né? Eu acho que isso que ficou é, explícito na fala do, do Lizinho e que é, é importante é, para a gente aprofundar o debate sobre a previdência. Né? É um pouco isso. Eu vou passar a palavra para o Lizinho fazer suas considerações finais e, e para a gente ir fechando aqui a nossa roda de, de conversa. Então, antes de fazer essas considerações finais, eu queria deixar claro que tem um outro tema também, que são os benefícios da LOAS, a Lei de Orgânica da Assistência Social, que são os benefícios previdenciários e assistenciais. Eu tenho uma anotação aqui, que a gente fala como é hoje e como vai ficar, certo? Hoje, as apontadorias e benefícios assistenciais com valor até um salário mínimo, garantidos a idosos e deficientes segue a mesma política de aumento do salário mínimo, quem recebe acima do piso tem correção somente da inflação, isso como é hoje. E como pode ficar com essa mudança pretendida pela, pela, pelo governo provisório, né? o governo Temer, e diz assim, os benefícios previdenciários e assistenciais seriam, deixariam de ser indexados ao salário mínimo, correto? As aposentadorias de quem ganha o piso deixariam de ter aumento real e passariam a ser reajustados pela inflação, pela inflação certo? Então, quer dizer que essa mudança seguiria mais ou menos a, a mesma mudança da, da prevenção em relação ao INSS, né? seria a mesma coisa, não mudaria nada. Legal, vou reforçar de novo o convite para nossas atividades. Já tinha falado, mas é, como durante a transmissão as pessoas vão é, vão abrindo o link, vou falar aqui um pouco das atividades é, pela segunda vez é, para quem está sintonizado aí na nossa transmissão, tá? É, primeiro é, esse, essa atividade de hoje faz parte da nossa roda de conversa sobre conjuntura Semana que vem, às 19 horas teremos outra é, Não temos ainda o tema definido é, Vamos definindo durante a semana E será divulgado na fanpage da, do Centro Cultural Esperança Vermelha tá? é, Fica o convite para vir presencialmente Sempre, sempre temos é, militantes, companheiros, companheiras Acompanhando aqui presencialmente, é sempre muito legal. E, embora tenha a opção também para assistir online no página 13campinas.org, tá? É, vindo aqui, você tem a oportunidade de adquirir um exemplar de, exemplar de um dos livros aqui, tanto da editora Página 13 quanto é, livros de, de amigos, de, de pessoas que, que deixaram aqui com a gente para vender como também a oportunidade de conhecer o nosso brechó, onde você pode é, a, unir o útil ao agradável, né? comprar algum objeto e, ao mesmo tempo, contribuir com a nossa organização. O Centro Cultural Esperança Vermelha é mantido através da contribuição militante das pessoas que é, ajudam a construir o espaço. Se você quiser é, ver propor alguma atividade, usar o espaço para alguma atividade, quiser conversar, estamos à disposição. O nosso e-mail reforçando, ccevermelha, ccevermelha, arroba gmail.com, tanto para fazer inscrição para os cursos que estão previstos, né? o curso que já está em andamento, que é o de História da África, os próximos que virão sobre a Revolução Russa, sobre... A discussão sobre cultura, a discussão sobre os rumos da, da esquerda, né? São os três cursos que estão é, apontados aí para o futuro. Você pode fazer a inscrição através desse e-mail. Ou é um e-mail também para fazer contato para conversar sobre qualquer assunto que você tenha interesse. Para acompanhar a nossa programação, tem que curtir a nossa fanpage lá no, no Facebook, tá? Procura lá CCEV, Centro Cultural Esperança Vermelha, curte a fanpage e aí você acompanha as publicações. É, nesse final de semana tivemos duas atividades muito interessantes aqui, a paeja no domingo, uma atividade culinária, e o curso de História da África no sábado. Mas tem outras previstas que você pode acompanhar através da nossa fanpage. Tá? Eu queria agradecer o Luizinho, que veio aqui contribuir na, na discussão com a gente nessa noite fria de segunda-feira. <risos> E quase hoje fez, chegou a fazer 6 graus, 5 graus, né? Está bem, muito frio para um Campineiro, né? Eu acho também. E, mas queria agradecer então a presença do Luizinho por, pela contribuição do nosso debate sobre previdência pública e desde já deixar o convite para você que está é, nos assistindo pela internet para acompanhar na semana que vem a partir das 19 horas, tá? Ou quem sabe vir aqui. Pessoalmente conhecer o nosso espaço aqui, participar da discussão presencialmente. Obrigado e boa noite a todos e a todas.